Sou Dr. James Fitzgerald, Diretor da Área de Sistemas e Serviços de Saúde do APAS. Bem-vindos, participantes do curso de autoaprendizagem do Cursos Humanos para a Saúde Universal. Esperamos que este curso seja de grande utilidade e permitam o compartilhamento de informações e conhecimento sobre as iniciativas que a OPA está trabalhando no âmbito desse teste de Excesso Universal à Saúde e Cobertura Universal da Saúde, que chamamos nós esse teste de Saúde Universal. Em outubro de 2014, a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, e os Estados-membros adotaram a Resolução CD 53, Revisão número 2, Estratégia tese para o acesso universal à saúde é cobertura universal da saúde, saúde universal. Após essa aprovação, a região das Américas vem promovendo grandes esforços para alcançar os objetivos propostos nas quatro linhas estratégicas desse documento. Define-se como o acesso universal a ausência de barreiras geográficas, econômicas, socioculturais, organizacionais ou de gênero. Por cobertura de saúde, entende-se como a capacidade do sistema de saúde de responder às necessidades da população em qualquer nível de tensão, como a disponibilidade da infraestrutura, recursos humanos, tecnologias de saúde, incluindo medicamentos, e financiamento. O acesso universal à saúde e cobertura universal de saúde são a base de um sistema de saúde equitativo. Esses dois conceitos de saúde universal são de suma importância para caminhar em direção à melhoria da saúde da população, que é considerado um direito fundamental do indivíduo de ter uma vida saudável. Compreende-se também que a Estratégia de Saúde Universal representa um marco integrador para outros tópicos e grupos de interesse no campo de saúde. Em âmbito internacional... A Conferência sobre Atenção Primária em Saúde, APS, realizada na Estana, no Cazaquistão, em outubro de 2018, reafirmou a APS como a estratégia central para conquistas da saúde universal. Tanto a resolução da Estratégia Universal de Saúde quanto a Estratégia sobre Atenção Primária em Saúde sugerem fortemente a necessidade de abordar os recursos humanos em saúde. A importância e preocupação de contar com recursos humanos em saúde, adequados, disponíveis e qualificados para entender as necessidades da saúde da população, tem sido parte central das agendas globais, regionais e nacionais, nas últimas décadas. A Estratégia de Recursos Humanos para acesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal da Saúde, aprovado em 2017, Evidência que o problema dos recursos humanos em saúde deve ser abordado por meio de uma análise aprofundada das questões críticas que afetam é seu desenvolvimento, tal quais as questões relacionadas à disponibilidade, acessibilidade, relevância e competências dos recursos humanos devem ser analisados como fatores chave para a conquista da saúde universal e o cumprimento das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Agora está claro que a definição de recursos humanos na saúde deve ser inclusiva para todo o pessoal que trabalha no campo da saúde, independente de prestar ou não serviços diretos à população. Por esse motivo, recursos humanos na saúde é definido como qualquer pessoa que realiza tarefas cujo objetivo principal seja promover a saúde. O enunciado anterior nos permite entender, primeiro, a complexidade dos processos envoltos na prestação de serviços de saúde. Segundo, a diversidade das profissões e ofícios que estão envolvidos e devem trabalhar de forma articulada. Terço, a integralidade da saúde deve ser entendida como um continuum da saúde e não apenas a prestação de cuidados de saúde diretamente, levando em consideração também a abordagem dos determinantes e a intersectorialidade das ações que influenciam a saúde. É necessário também compreender a necessidade do uso contínuo e da renovação das tecnologias relacionadas à prestação dos serviços, bem como na geração de informações que permitam conhecer a produzir evidências sobre as necessidades de saúde da população. A estratégia do recurso humano em saúde é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de processos sustentados dentro da área do recurso humano em saúde, e que, e que permite alcançar os objetivos da saúde universal. Esta estratégia tem três linhas de ação, como pode ser visto de acordo com as necessidades relacionadas com o desenvolvimento da governança, gestão, institucionalidade dos recursos humanos e intersectorialidade das ações. O progresso na alocação, distribuição e composição das equipes de atendimento da atenção primária e no sistema de serviços de saúde como um todo, tomando o planejamento como eixo central. A inclusão do processo de formação de profissionais como uma questão crítica, tanto no desenvolvimento das especialidades e das profissões básicas, quanto nos novos perfis e profissões que o sistema de saúde exigirá como base em seu desenvolvimento ao longe do tempo e também considerando os perfis epidemiológico e tecnológico. Este curso de auto-apresentagem pretende ser um formamento central na disseminação das estratégias de recursos humanos para a saúde universal. Gostaríamos também que os participantes, como base nos conhecimentos adquiridos neste curso, analisassem as situações nos seus próprios países, revisassem estratégias e propusessem soluções inovadoras, Gostaríamos que este curso abrisse as portas do interesse dos participantes em continuar aprofundando e pesquisando nesse assunto e nessa área de trabalho que tanto requer sua profissionalização. Com muito entusiasmo, encorajamos você a participar ativamente tanto no curso quanto na implementação dessa estratégia em nível nacional.